Calça, calçadão da meia praia Itapema hoje está um dia nublado aqui amanheceu com o sol bonito mas já tá nublando ó. mesmo assim eu vou compartilhar com vocês uma gravação como é que se encontra nesse momento o nosso calçadão vamos caminhar junto aqui compartilhando com os amigos como é que tá o movimento da praia Bom dia isso aí, ó Tá calmo, mas o pessoal não deixa de fazer uma atividade, né? E... Então tá um dia bonito, na verdade Tá nubladinho, aí, Tá meio nublado, mas... O pessoal caminhando na beira do mar ali, ó Tá vendo aí? Ó. E aqui também Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, meu guerreiro? Aí, ó Os bares aí movimentados Trabalhando aí, pessoal, Tudo funcionando aí, tudo aberto. As construções crescendo a cada dia que passa, né? E o pessoal aqui curtindo uma prainha, né? Todo mundo aí aproveitando o domingo. Bom dia, bom dia. É. Canal Gervasoni, tudo bom? Tudo! É. Tudo bom meu vizinho? Como é que tá vocês? Beleza? É o canal de Gervasone mostrando o pessoal Legal. o calçadão hoje e a Legal. praia, né? Legal. Pois entre lá, tem 40 vídeos rodando sim, aí. Sim, vamos ver sim. Tá bom? Olha aí. Encontrando os amigos aí na praia. Olha aí que lindo esse lugar aqui. Muito nosso aqui, né? Olha aí. Claro que agora é uma época de frio, né? Mas qualquer calorzinho, qualquer solzinho, ó, já se escondeu o sol aí, ó. Mas tem essa imensidão de água fazendo esse barulho gostoso aqui, ó. E o pessoal se reúne aqui pra caminhar, para, né, Para suas atividades. Vamos em frente aqui, eu vou mostrar o pessoal da Bosch. Vou mostrar o pessoal da Bosch. Muito verde. Olha que lindo. E aqui o pessoal do jogo. Nosso pessoal da bocha aqui, ó. Olha aí. Isso aqui é tradição aqui na praia. Vou mostrar aqui, ó. Olha os bocheadores aí. Olha o bochinho. Tá vendo ali? Mais calma, mais calma! chegando a bocha agora, Aí. Bocha forte é uma tradição aqui na meia praia o Pessoal que gosta da bochinha, né? E o pessoal que vem assistir o pessoal que vem fazer o exercício né mas é o pessoal de fora e nós também daqui todo mundo gosta de vir aqui nesse lugarzinho aqui ó vou mostrar um pouquinho mais da beira do mar aqui para vocês o pessoal caminhando fazendo exercício olha aí ó todo mundo caminhando aí ó os prédios aí atrás desse nosso marzão aqui ó. Isso aqui é Itapema, Santa Catarina Olha o drone ali ó. Bacana Gostei do drone Deixa eu chegar mais perto do drone Bota ele voar Bota ele Sim. voar pra mim aí <risos> ele, já, ele já tava no ar? Já, já é? Vou as fotos que eu fiz. Ah, que legal Vou pegar um pouco isso aí Aham Complicar um pouquinho pra gente Muito bom, esse teu é de longo alcance, como é que ele é? 7km É? Vocês são de onde? Brusque Dando um beijo pro pessoal de Brusque lá De Brusque, nossa mano. cidade lá Tá, o canal Gervasone, vai estar no ar amanhã Me passa, me passa... Aqui ó É... Ah, Youtube YouTube. Tem Instagram não? Tem Instagram, canal underline Vou Pode seguir pelo perfil nosso Perfil, perfeito. É um clube de.. de, de... que, Não, que vocês Na tem? verdade a gente está fazendo alguns registros aéreos, parte de, de, de comunicação, né? Tipo, visual de obras, certo. execução e tal. Qual é seu nome? o é nome? Guilherme. Guilherme? Guilherme. E tem o um nome lá, o canal de vocês, o. Ou... É Air Drone Vols. Certo. E vocês estão usando comercialmente também? Também, também. Maravilha. Então tá, só seguir aí, tem os 3 mil inscritos. E o YouTube tá com 2 mil, que é um canal novo, tem dois. 5 é, meses. Tá? É É Mas eu sou corretor, mas na verdade eu gostei do hobby aí tô, tô brincando faz tempo, é. mostrando todo o litoral, tem 40 vídeos, tá? Gervazoni. canal Gervazoni. É. Gervazoni com S O N I, né? Tá OK? Então é isso, minha gente. na bici. É uma bici, vocês estão de bici? O que que ela falou? É Rio Grande do Sul? Não, é argentino mesmo. Argentinos? Ah, é? Legal. São de que cidade lá? Província? Missiones. Missiones? Bem-vindos. Muito obrigada. É a primeira vez? Não, a gente já mora aqui faz 20 anos. Ah, que maravilha. <risos> que maravilha. Amanhã é canal Gervasoni, tá? Amanhã então. É então tá bom. Beleza? Tá bom, obrigada. Buenas. Tudo bom? Então é isso, vamos continuar caminhando aí. Ó, tudo bom, meninos? E a venda, como é que tá aí? É, como é que, como é, que é teu nome? Erivaldo Sim. Maravilha. É tapetinho, o que mais tu vende aí? É tapete, manda tá pra sofá. Ah, é? Esperando a temporada, né? Mel quiser. Melhora o movimento. Vai melhorar. Tá bom, amanhã tu vai estar tá no canal Gervasone. Tá bom, tá que bom? bom. beleza? Obrigado. Então é isso. Esse aqui é o cotidiano do nosso, da nossa Itapema, né? Que tem movimento pra tudo. Olha só essa casa aqui, meu Deus do céu. Que essa casa aí, é um dormitório em cima, é verdade? Isso? Ah. Posso filmar? Pode. É canal de Irvazones. vai sair amanhã, tá? Vai tá circular é? o mundo isso aí <risos> oh, oh, oh, é, Como é que é teu nome? Seregate Seregate, vocês são da onde? Blumenau Blumenau, isso. O seu e nome? Biel. Biel. Biel. Que coisa mais linda que vocês bolaram isso é um, é, Isso é comprado pronto? Isso, ela é uma barra importada né? Certo uma novidade, né? É um... E é um... o legal dela é porque ela não... Eu não ocupo mais nenhum espaço, né? Olha só. Tem que tu encosta o tempo. carro em qualquer lugar. É, acampa. É, é. Que maravilha, é, cara. Claro que à noite vocês têm que colocar num lugar mais seguro, né? Olha, eu geralmente eu fico em qualquer lugar. Qualquer eu lugar? Eu não me com isso. Meu Deus. Porque eu acho que tu encontra mais pessoas do bem do que... Que do mal. Filhos. Maravilha. É. E também a pessoa não sabe quem tá ali dentro. Tranquilo. É. Quanto <risos> tempo vocês estão fazendo essa, esse experimento aí? Olha, a gente... Dois anos, dois, ou dois. dois anos anos? É. Que coisa boa. Daqui a pouco vocês vão estar viajando muito. Vocês tinham que criar um canal, tá? Sim, é, é o objetivo o é esse. O objetivo é criar um canal. Eu, eu sou corretor, né? Eu fiz esse canal faz cinco meses atrás. Sim. Se entrar ali depois, eu tenho 40 vídeos, que é uma coisa que eu passei a amar. Certo. Comprei um curso no começo da pandemia, uhum. tem um curso né? para ranquear vídeo, produzir vídeos, uhum. que inclusive tem um link fixado embaixo, eu sempre deixo dos meus eu, vídeos. Dá uma olhadinha. Lá. Tá, e olha o curso lá pra te ver que legal. Isso é bom pra ter a gente. É tudo começar. videoaula. É que a gente tá começando agora, então a gente não, não é. tem experiência, né? Aham, mas... Aí, mas a gente quer.